Vem a energia, hein? Vem com nós! Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Os bancos pode ir escolhe um E vocês dois tenta me ouvir rimar Porque truta a rima de vocês É um esperco, perdido dois ou um Mas na rima eu não perco São quatro versos, eu vim pra fazer rima E você vem fazer o inverso Pra mim eu te amasse igual piolho Você é homem, e esse aqui Nem consegue olhar no olho É foda, esse mano aí é um menino A minha rima que você Não tá digerindo, até porque mas serve pra você pegar uma referência, Mike suplementa ah, Cê tá ligado, minha rima não é estática Cê perdeu no hipofário e na matemática Cê não aprendeu a contar, deixa eu te falar Não é banco de sentar, mano, eu, hoje eu vim te cobrar Cê tá ligado que rimando eu já sei, esse aqui é o sensão, mas eu vim pra ser sensei Aí cê tá ligado, hoje eu mato o gaflou, pois aqui nessa fita meu mano eu vim dar um show Só que cê fala de banco porque só fica na ganância, e nem com carro forte hoje cê tem segurança Morou? Cê sabe que eu te bato no papel, por isso que se apanha perante o Gabriel Cê tenta até comigo e manda mal, não fala do seu olho você nunca foi o um MC Mil Grau, aê! Você tenta comigo, vai a é delírio. Aqui é MC Malandragulha sempre usa colírio. Fica quieto aí, tio, pra mim cê tá muito forgado. Tá rimando assim, pena que você não tá armado. Aê! Você é sem C, mata sem sal. Tá ensinando ele fazer essa rima sem potencial. Aê! Oh! Você... Yo, yo, yo, yo, yo. Aí cê tá ligado mano, o bagulho aqui não tô em greve Você não é o pineapple, mas paga o que me deve Aí cê tá ligado, o bagulho é louco mano, eu sou derradeiro Não sou Masterchef, mas só rima, tô do perro Tá faltando tempero, porque o seu Ratatouli Desculpa aqui agora, que o seu é um vacilão Falou que eu não tô armado, isso você diz O um like que tá na minha mão, minha palavra é munição oh. Sua palavra é munição, aliado Hoje eu dei sorte pra caralho que ele veio desarmado. Aí, mano, que nem à toa Que não é de abacaxi, essa minha coroa Uou. Que de abacaxi, que o bagulho é muito louco, Eu te mando nessa sessão Você fica, eu te mato, te mando pra geladeira Só que você tá fedendo a queijo e não é requeijão Sabe por que, que aqui não desespero? É geladeira porque seu nível é sub e o talento é zero Morou? Aqui sem papo torto É geladeira e esse vacilão eu vou deixar o corpo morto Ó, oh. oh, é, é o teste, certo? O, o apresentador contou um pouco diferente ali. E a gente foi tentando compensar, certo? E aí compensou, deu certo no final das contas. Fiquem tranquilo, Fico com o devendo, pai. com devendo 12, né? o devendo duas, Tem mais promocionais aí, no... O pai tá enferrujado, mas vai dar certo. Falou, vai dar certo. Nossa! <risos> <risos> aí! Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Sansão, faz barulho! Oh! Quem gostou das rimas do 2K, faz barulho! Oh! Quem gostou das rimas do Gaflou, faz barulho! Oh! Sansão já tá, agora a gente vai decidir quem vai... Quem gostou das rimas do 2K, faz barulho! Oh! Quem gostou das rimas do Gaflou, faz barulho! Oh! Sansão e Gaflou! Certo? É. É.